Temos conspirado bastante nesses tempos para tentar melhorar a situação da ciência e da inovação tecnológica no país. É, eu acho que a presença aqui é aponta para o fato de que o tema é muito relevante para o país. Né? E a Academia Brasileira de Ciências tem se preocupado muito com isso, a SBPC também, é, nas nossas manifestações públicas, nós temos enfatizado a questão da biodiversidade. 20% da biodiversidade mundial, a biodiversidade brasileira, uma riqueza fantástica, e que uh, os regulamentos atuais colocam uh, a pesquisa, a pesquisa aqui no Brasil, em desvantagem em relação à pesquisa feita por outros países. Nós vamos estar organizando, em junho desse ano, uma conferência internacional sobre biodiversidade em Manaus, uma colaboração entre a Academia de, de Ciências e a Academia de Ciências da França, que foi articulada no ano passado. E a razão dessa articulação é que, na Guiana Francesa, a França tem pesquisadores que pesquisam a biodiversidade da Amazônia com muito mais liberdade que os pesquisadores brasileiros, obtendo patentes que nós aqui levamos 11 anos para obter, né, em média. então é, nós achamos que seria interessante uma troca de experiências, uma discussão, uma colaboração entre essas academias nesse sentido. Serão convidados também cientistas de países fronteiriços da Amazônia é, para participar desse simpósio. Isso mostra um pouco a relevância que nós atribuímos a esse tema. E certamente a presença de vocês aqui vai enriquecer muito tenho certeza o debate sobre essa questão. É, nós. Tempos atrás tivemos, provocamos a SVPC e a EBC. A Helena Nader ainda era presidente da SBPC, Provocamos uma reunião conjunta entre o ministro de Ciência e Tecnologia e o ministro de, de Meio Ambiente. Ah, e, então, nós estávamos presentes nessa reunião com Kassab, Sarney e Filho. E o nosso ponto era que a questão da biodiversidade era importante demais para ficar somente no Ministério de Meio Ambiente é importante envolver também o Ministério de Ciência e Tecnologia nessa questão. E, na época, o ministro Sarney Filho concordou com isso, ele concordou em fazer uma comissão conjunta para isso. É, claro que há sempre reação, digamos, de outros escalões do Ministério do Meio Ambiente, houve reação em relação a isso, mas eu acho que certamente é uma questão que passa pela ciência e tecnologia, nós sabemos disso, né? e é muito importante é, pautar essa questão, então. Então, nós... Só quero dizer que a Academia Brasileira de Ciências está aberta a esse, esse debate, né, que nós consideramos extremamente importante. É, é, eu tenho dado exemplos aí pelo Brasil, exemplos de, de, de biodiversidade brasileira, que leva medicamentos, que são vendidos no Brasil por laboratórios estrangeiros por preços muito altos. Um deles é a bergenina, por exemplo, que é vendida pela Merck por mil reais o um miligrama, é um anti-inflamatório. E a bergenina vem de uma planta da Amazônia. Então, há vários exemplos desse tipo. Eu acho que nós temos uma questão aí que é muito urgente, é emergencial. Porque quanto mais tempo nós levarmos para uh, é, liberar realmente a pesquisa nessa área, não só isso, mas incentivar a inovação tecnológica baseada, mais difícil vai ser recuperar esse espaço. Então, bem-vindos à academia, é com muita, muito prazer realmente... Nós acolhemos essa discussão aqui na academia, juntamente com a SBPC, que, de fato, provocou essa reunião hoje, né? e foi uma bela provocação, Eudeu. Então, passo a palavra agora ao Eudeu. bem Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria agradecer muito a academia aqui pelo abrir esse espaço e essa organização, e os nossos representantes né, no CEGEN da SPPC e da academia que estão aqui. Então, a ideia dessa reunião vai ser eles fazendo a apresentação inicial, cada um deles, porque é fundamental que eles, como representam a comunidade científica em toda essa discussão da lei da biodiversidade, da regulamentação, do CGEM, do CISGEM, etc., eles apresentem a, a situação o que está acontecendo lá, o que tem sido avançado, as dificuldades que tem, para que a gente, a comunidade, tome conhecimento disso e a gente proponha. A discussão aqui é bem aberta, né? evidentemente a gente está pautando em cima das... A preocupação nossa é colocar de maneira que eles possam expor a situação real. Vejam que a lei da biodiversidade foi uma negociação de uns 10 anos, pelo menos, né? A comunidade científica foi muito atuante nisso. Certamente existem várias limitações que vocês estão sentindo na prática, mas isso é uma coisa que tem que ser discutida abertamente e a gente tirar daqui uma orientação de vocês, tanto eles apresentarem o que está sendo feito, vocês colocarem as questões que estão pegando e as sugestões que sairia daqui para que a gente possa que a pesquisa brasileira funcione. Essa é uma coisa essencial. E a nós, Sociedades Científicas, a Academia a SPC SVPC, que temos representantes lá, o nosso papel é fazer isso, é que esse diálogo aconteça, que a gente vê as ideias e que nós encaminhemos isso. Né? Existem várias, a SVPC, por exemplo, são 142 Sociedades Científicas afiliadas, das quais muitas delas têm interação com essa área. Né? Então, é, é fundamental também que a gente tá, que envolva essas sociedades todas né? ligadas à área. As universidades também é importante, né? a gente está fazendo contato com com o Torinho, lá o presidente da DIFS, para que as universidades que têm um papel fundamental nessa questão se envolvam mais nessa discussão. Então, a, a ideia aqui é fazer essa discussão aberta hoje com todos nós. Né, eles vão fazer uma apresentação inicial em torno de 10 minutos, cada um deles, e depois nós vamos abrir para o debate na parte da manhã e na parte da tarde. Ou seja, temos bastante tempo, mas vamos fazer um debate organizado com as pessoas, né, de maneira que a gente possa, ao final, ter sugestões concretas de como a gente aborda essas questões, tanto os nossos representantes, quanto as entidades promotoras disso. Se houver é, proposições de modificação de lei e coisas de, de, de uma hora, digamos assim, nós temos que discutir aqui. É uma discussão aberta. Certamente, a gente tem de analisar também a dimensão política né, do que acontece hoje você você propor modificação de lei. Né, nós estamos todo o tempo no Congresso Nacional, nesse último ano, a gente tem perdido quase todas. Né? Às vezes, a gente consegue resistir a alguma coisa. Então, a gente tem de avaliar todo esse, esse quadro hoje, é, inclusive, eu gostaria de também dar uma informação importante para vocês e convidar vocês todos a se integrarem. Tanto a academia está apresentando agora, né, e vai ter a reunião magna na semana que vem, né, uma, uma proposta para os presidenciáveis, quanto a SBPC está fazendo discussões no Brasil inteiro. Nós estamos fazendo oito seminários temáticos sobre educação, direitos humanos, ciência, tecnologia, etc. Amazônia, é, desenvolvimento sustentável. E essa, esses seminários vão confluir na formulação de documentos que nós vamos apresentar para os presidenciáveis. E a ideia também é que a gente apresente também para os candidatos aos governos estaduais e candidatos ao Legislativo, que essas leis são aprovadas no Congresso Nacional. Portanto, a gente tem de ter, esperemos, um Congresso Nacional que seja mais sensível às questões da ciência e da educação. Para isso, nós temos de fazer um movimento, né, nesse sentido político, embora certamente partidário mas um movimento geral, para a gente poder influenciar mais nos representantes do, da população brasileira que estão no Congresso Nacional. Então, eu convido vocês, nós vamos fazer no dia 8 de julho, uma Marcha pela Ciência em várias cidades brasileiras, é o Dia Nacional da Ciência, é o Dia Nacional do Pesquisador. Né? Nós vamos fazer várias atividades relacionadas, inclusive, com 70 anos da CPC, aqui no Rio e São Paulo já estão sendo programadas, mas vamos fazer em outras cidades também. E é importante que vocês também se integrem nesse movimento, porque vocês certamente sabem, né, que estão participando dessa discussão nesses órgãos de governo junto ao Congresso Nacional, que a, a mobilização da comunidade científica é essencial para a gente ter alguns ganhos e alguns avanços nessa questão. Então, eu queria convidar vocês para se integrarem nesse movimento e, e, e dizer que esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui para a Academia, eu acho muito importante. A gente tem representantes da comunidade científica em vários órgãos de governo. É importante que os nossos representantes nos representem, no sentido de ó, vir aqui, discutir, debater, etc. Então, a gente está insistindo para todas essas representações, nós tenhamos um diálogo com a comunidade, entendendo qual é o problema e o dilema e as dificuldades que eles também têm ao nos representar. Né? Porque, às vezes, a gente não sabe a dimensão das questões que estão sendo colocadas. Então, esse debate aqui com, com todos nós é exatamente com esse objetivo. Tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Então, a ideia vai ser essa apresentação rápida de cada um deles, em seguida o debate, e na parte da tarde nós temos tempo também para continuar o debate depois do almoço. Tá certo? Tem alguma... Fernando? É isso? Então, o primeiro vai ser o, o Elíbrio, né? está me ouvindo desculpe posso posso iniciar o som está bom estou, estou me ouvindo sim alô, alô, bom dia bom dia, estamos ouvindo pode continuar ah, Tá. bom dia, primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos presidente da ABC ao presidente da SPPC, todos presentes é, é, cumprimento a todos e também todos envolvidos interessados no tema, que não estão presentes, é, eu gostaria de fazer algumas A equalização desses componentes, elas são, no meu entendimento, interativas para que nós possamos uh, avançar uh, no progresso do nosso país em relação à biodiversidade e uso da biodiversidade, conservação da biodiversidade e agregação da biodiversidade. Eu estou falando isso porque eu sinto uh, falta uh, nas discussões sobre o tema um fundamento que oriente, que oriente as nossas definições num no sentido progressista e de agregação de valor é, facilitada em relação à comunidade. Por sorte, que os meus pensamentos, isso, isso tem sido minhas reflexões ao longo de, de, de, vários, de, de vários anos, não somente em relação à legislação da biodiversidade, a várias outras legislações envolvidos à iniquidade que nós temos no nosso país. Então, a detecção de componentes fundamentais que orientem a direção progressista, eu acho que é a única forma de nós termos um pacto é, progressista nesse país. Não obstante, infelizmente, no mês passado, eu tive a oportunidade é, de presenciar um ato que eu considero no Brasil um dos mais importantes que vai exatamente na direção do que eu acabei de colocar. Foi a assinatura, pelo Presidente da República, do marco legal. Esse marco legal, bem como a lei de publicidade que nós temos discutido ao longo de uma década ou mais, também nós temos discutido ao longo de mais de uma década. Quando nós entregamos ao deputado, eu me esqueci o nome, mas eu fui um dos que entreguei esse documento lá na, na, na, pelo Cidá Machado, que foi quem era o relator anos atrás, do Marco Legal, que foi uma proposta da comunidade científica. Bem, eu vejo que o CNPq, inclusive, é, depois da minha fala, perto das 11 horas, eu vou pedir licença, vou ter que me ausentar, porque o diretor do MCTI, é, o Campagnolo, está aqui para dar uma palestra, sobre exatamente o marco legal e a inserção dele na ciência e tecnologia do país. Bem, por que, que eu estou enfatizando tanto esse ponto? Porque isso aí, ah, ah, o marco legal e a, uma inici e a, e a iniciativa da operacionalização é, do que nós acabamos de ver a assinatura, vai depender da nossa posição. Vai depender das discussões, muitas das discussões que nós deveremos é, ter hoje ao longo desse importante evento. E também, a, a iniciativa seria muito interessante no meu, no meu ponto de vista, é, que o CGEM, o, o MNA, o MCTI, utilizasse a questão da lei de biodiversidade, inclusive sobre o um modelo de aplicação do marco legal que nós devemos, e nós sabemos, a comunidade toda concorda, que é a direção progressista que o país deve tomar em relação ao uso uh, da ciência e tecnologia e, como consequência, também o sustentado da biodiversidade. É, nesse formato mencionado e equalizado que eu acabei de falar, nós já temos vários exemplos, inclusive o próprio uh, Luiz acabou de mencionar na sua fala introdutória, sobre algumas gerações de ativos é, tecnológicos que foram produzidos através da utilização da biodiversidade, do conhecimento, experimentação científica que contribuíram para a missão do Estado, que é regulamentar e fiscalizar e viabilizar é, o desenvolvimento de produtos de valor agregado à biodiversidade em benefício é, da nossa sociedade. Então, isso é, foi uma, uma introdução geral eu não vou... É, nós não estabelecemos a priori que pontos da lei de biodiversidade, que ela é muito ampla, nós iríamos discutir hoje, mas esse é um ponto que eu gostaria é, é, de colocar para avaliação crítica de todos vocês e todos os presentes, para que nós possamos, assim, orientar os debates, mas sempre com uma direção única. Não somente do aprofundamento do conhecimento, mas uma visão sistemática é, do progresso é, relacionando o nosso país, a biodiversidade e todas as nações é, que compõem esse planeta. O que eu gostaria de deixar muito alto para essa discussão, e que eu tenho acompanhado desde que o CIGEM, é, está operacional, CISGEM está operacional, e que eu vou, vou falar. Provavelmente esse é o único ponto que eu teria para enfatizar, exatamente para ele ficar enfatizado, é, é que eu é, sugiro, até recomendo, que nós possamos arrumar um mecanismo é, legal de adiar a data limite para a, a legalização, eu diria, ou introduzir os dados de toda a comunidade científica no sistema, que está previsto para novembro, novembro de 2018. Considero essa data é, inviável para que isso ocorra em todas as instituições de pesquisa e tecnologia e, e institutos de pesquisa no nosso país. Isso não vai acontecer, é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque ah, o não, não acontecer isso de uma forma geral e restrita... Nós vamos induzir aos cientistas passivos, que estão previstos em lei, para as instituições que vão ser responsáveis por isso. E eu não considero que isso vá ao encontro do que eu acabei de enfatizar sobre o novo marco legal que nós temos e foi assinado recentemente pela presidência da República. Então Esse é o meu ponto principal. Devemos considerar e tentar, repetindo aqui, adiar, provavelmente por um ano, talvez até novembro de 2019, talvez nós possamos gerar a comunidade científica, todas as instituições de pesquisa, principalmente as universidades, que carecem de um apoio efetivo para que isso aconteça e que seja é, todas as informações incluídas no jeito é, de uma forma é, operacionalmente viável. Como eu disse, como contrário, vai existir um passivo é, indesejável e desnecessário que, inclusive, vai de encontro e não ao um encontro do marco legal que nós acabamos de assinar. É, só terminando, é, eu gostaria de colocar alguns pontos gerais sobre a questão de é, de acesso a banco de dados, sequências genéticas. Isso é, é um, são pontos que nós devemos considerar e provavelmente não vai ser motivo dessa discussão hoje necessariamente, é, mas eu vejo com muita dificuldade é, a operacionalização desse processo. Muita dificuldade, é, eu até escrevi alguns pontos, é, por várias razões. É. Veja bem, nós podemos possuir um objeto físico é, e definir restrições sobre o uso dele. Isso muitas vezes está ligado a uma patente, uma patente de inovação, é, com compromisso de royalties e ou até mesmo por um terceiro que acessa esse material físico. Tanto na legislação brasileira como em outros países, é, nós não podemos patentear uma sequência genética, isso é uma descoberta, não é uma invenção. Então, se nós não podemos é, possuir uma sequência genética natural, nós não podemos possuí-la, como que nós podemos impor pagamento de royalties é, e pagamento e repartição de benefícios sobre isso? Isso é só o início é, de uma discussão que está ocorrendo no mundo todo. É, que eu acho que deve acontecer, mas nós temos que, como eu disse, no meu entendimento, nós temos que entender é, algumas questões que são interessantes, mas não são opções viáveis. Outras que não são interessantes e podem não ser opções. Porque, caso contrário, é, é, o, o simples aprofundamento do conhecimento e, e sobre a questão de regular regulamentação e fiscalização de uma forma exacerbada, ela não necessariamente vai ao encontro da facilitação da inovação no nosso país. É claro que existe dentro do Segem, muito claro já, que é, quando que vai haver repartição de benefício ou pagamentos outros é, que sejam necessários, inclusive royalties a partir da primeira nota fiscal emitida, a partir da primeira nota fiscal emitida de um produto, vai haver a necessidade do cumprimento de requerimentos é, que sejam é, definidos é, por cada legislação e por cada país. Isso é um ponto. Até, é, até que isso aconteça, o que nós devemos fazer é estimular de forma exacerbada o acesso e livre pensamento, livre uso de recursos genéticos de biodiversidade, para que assim nós possamos vislumbrar o desenvolvimento de produtos inovadores. Desculpe, mas... Bem, eu, eu, eu vou parar por aqui, eu acho que já está quase no tempo que, que me foi permitido, e ah, algumas colocações são provocativas necessariamente, mas muitas delas são... Absolutamente filosóficas e que eu tenho refletido, e eu gosto de ter uma base para caminho de debates, eh, não simplesmente debates de opiniões eh, que não necessariamente sigam uma linha. Caso contrário, eh, há, há uma tendência de um, de um ciclo eh, vicioso mais do que um ciclo virtuoso. E eu acho que um ciclo virtuoso é o que a nação está demandando, e a sociedade é, deve caminhar nessa direção. Muito obrigado a todos. Então, a, a ideia agora é a Mercedes, a Laila, Manoel e o Rafael fazerem suas colocações. Eu pedi, por favor, que vocês se apresentem para todo mundo, para agilizar mais rápido, não precisar de fazer essa apresentação. Pode ser? Então, Mercedes, por favor. Mercedes Bustamante representa a SPPC lá no CG. Hein? Tá, tá, apresentado. Mercedes, mas é importante a sua colocação profissional também, de cada um de vocês, ok? Não sei se ele tem uma apresentação... Bom dia a todos, né? O Deus já me apresentou, meu nome é Mercedes Bustamante, eu sou professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, represento a SBTC no CEGEM, mas também sou membro da Academia Brasileira de Ciências e estou envolvido com essa discussão já há algum tempo, porque eu passei um certo período da minha vida no Ministério da Ciência e Tecnologia, exatamente discutindo esse processo de reformulação do, do Marco Legal. Obrigada. Bom, é, a ideia com essa apresentação aqui, muito sucintamente, é trazer talvez um pouco do contexto é, global, histórico, né, de evolução dessa discussão é, sobre a, o uso de recursos genéticos globalmente e depois como isso repercute no processo que nós tivemos e estamos tendo no, no Brasil. Né? É, bom, aí nos últimos 40 anos a gente pode... É, notar em um avanço né, é, extraordinário em termos né, de disciplinas associadas a chamadas ciências da vida né? é, em particular aí quando a gente olha né, a, a atuação direta sobre o material genético, né, então a possibilidade de abrir esse, esse código entender como isso funciona e associar isso a um valor né, foi uma revolução é, extraordinária em termos de ciência mas ao o mesmo ops, tem um ponto? Ao mesmo tempo, a gente tem aí, a, ao longo desses últimos 40 anos, um processo de declínio da biodiversidade. E esse declínio já é reconhecido hoje como uma das principais questões ambientais em âmbito global. Né? Então, muitos pesquisadores já apontam isso como o sexto grande evento de extinção eh, na Terra. Então, a gente tem aí dois processos em paralelo que repercutem fortemente na área de ciências da vida. Né? Entender esse código genético, associar um valor a essa informação genética, como a Elib colocou colocou, eh, aportando aí, é, ferramentas instrumentos importantes para aumentar o bem-estar e reduzir a desigualdade e ao mesmo tempo um declínio bastante acentuado da biodiversidade em escala global, regional e local. É, quando a gente fala aí em recursos genéticos, a gente tem também aí, ao longo dos últimos é, 50 anos um debate muito intenso, exatamente é, oriundo dessa discussão é, e do conhecimento associado à informação genética, e elas têm sido aí é, objeto de intenso debate, muitas rivalidades, sobretudo em discussões sobre apropriação por meio de direitos materiais e propriedade intelectual. O Elidio também mencionou isso, a gente não pode patentear uma sequência genética, mas isso tudo foi fruto de enormes discussões o que poderia ou não ser alvo de patente, A necessidade de conservação e sustentável da biodiversidade e também os seus efeitos, né, os efeitos de sua manipulação por diferentes tecnologias que envolve aí uma série de questões é, de ética. É, e o que, que significa aí usar recursos genéticos no âmbito dessa discussão? Né? O uso de recursos genéticos, seja de plantas, animais ou micro-organismos, se refere ao processo de pesquisar suas propriedades benéficas, de usá-las para aumentar o conhecimento e a compreensão científica, para desenvolver produtos comerciais. Então, a gente tem aí um conceito bastante amplo e abrangente do que seria é, o uso de recursos genéticos. É, e como é que as políticas públicas... É, consideraram essa discussão. Então, aí a gente tem aí, dentro da literatura, existe hoje vasta literatura analisando o que foi esse processo ao longo desses anos, né? é, que em vários níveis de jurisdição ou, de institucionais, ou institucionais, foram implementadas para olhar esses problemas públicos decorrentes da utilização dos recursos genéticos. E entre essas políticas, talvez o marco global aí mais importante seja a conversão sobre a diversidade é, biológica, que visa exatamente regular esses usos da biodiversidade. Essa convenção ela surgiu, aí, né? ela foi fruto de debates aí ao longo né? da, da, da Rio 92, então o Brasil aí tem o seu pezinho na história né? desse, desse processo, e ela tem aí três objetivos principais, a conservação da diversidade biológica que não podem ser vistos de forma dissociada, o uso sustentável dos seus componentes e a repartição justa equitativa dos benefícios oriundo do uso desses recursos genéticos. Então aí eu gostaria também de colocar um pouco o histórico, dois marcos importantes nessa discussão, né? Quando eu coloco aí do Rio de Janeiro a Nagoya, né, que foi exatamente a implementação da Convenção sobre a Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagoya algum tempo depois, né? Então, nesse nesse caminho do Rio de Janeiro a Nagoya, a gente tem aí essa preocupação com a repartição justa e equitativa dos dos benefícios, que é considerado aí um elemento chave para a consecução ou para a realização dos outros dois objetivos que estão ancorados dentro da Convenção sobre a Diversidade Biológica. E é, é importante aí a gente entender o que é essa permissão de acesso, que os usuários dos recursos genéticos devem repartir os seus benefícios decorrentes do uso com os provedores e que esses benefícios auxiliem os provedores, ou seja, uma forma também de re, é, redução das desigualdades e ao mesmo tempo sejam incentivos para a preservação da diversidade biológica. É, então esse, esse é, mecanismo de acesso e repartição de benefícios, que a gente chama aí pela claro, sigla né, em inglês ABS, é, ele foi estabelecido dentro da convenção, é, com apoio da comunidade internacional, exatamente para permitir que se consolide esse regime global que regula o acesso a recursos genéticos. Então acho que esse é o primeiro marco. Né? É, toda essa discussão que a gente tem hoje sobre a lei de biodiversidade no Brasil, ela não está dissociada desse contexto internacional, global, que já tem algumas décadas de estrada e é importante que a gente considere isso também. É, então, 21 anos depois da, da, da Convenção da Diversidade Biológica, veio aí o protocolo de, de Nagoya, né, o nome aí em função da cidade japonesa, onde a gente teve a reunião em 2010, é, e o protocolo de Nagoya é basicamente é um o protocolo de acesso aos recursos genéticos e compartilhamento, ou repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes de sua utilização, e ele entrou em vigor em 2014. E o objetivo do protocolo é exatamente estabelecer uma estrutura clara, que seja juridicamente vinculante, isso é importante, e determina como pesquisadores e empresas podem obter acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado a esses recursos genéticos. Né? Então a gente já traz aí um outro elemento importante, que é a questão do conhecimento tradicional e o diálogo né, entre dois sistemas de saberes, que é o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. E ele também busca explicar como esses benefícios decorrentes do uso desses recursos genéticos e do conhecimento tradicional, seriam compartilhados. É, essa tabela, peço a vocês, desculpa, para tá em inglês, talvez eu recortei muito rapidamente a letra pequenininha, mas ela é uma tabela interessante porque ela traz um sumário do que, que são os marcos legais e institucionais que estão associados ao acesso e à repartição é, de benefícios em diferentes instrumentos. Então, a gente tem ali a Convenção da Diversidade Biológica em 92, então ela marca aí, um, um processo importante em que ela define a soberania dos países sobre os seus recursos biológicos, sobre os recursos biológicos em seus territórios, é, como é esse processo né, do, do, do consentimento prévio e informado, como é feito esse acordo mútuo né, e como é que se dá o processo de repartição de benefícios nas várias colunas, como é que isso está colocado dentro do tratado da FAO, que olha a questão de recursos é, genéticos de plantas que são importantes para a agricultura e alimentos, e o protocolo de Nagoya, então a gente vai percebendo que existe aí um processo também de evolução desses vários marcos com relação é, ao uso dos recursos, como se dá esse consentimento prévio informado, o estabelecimento de acordos e repartição de benefícios. É, e aqui é importante também, é, sobretudo para essa discussão hoje aqui nesse evento, quando a gente fala de uso de recursos genéticos, a gente já viu que isso tem um conceito bastante amplo que inclui a pesquisa também, e a gente olha aí o que, que é uso comercial e não comercial, e isso vai ser muito importante também na discussão de como o Brasil é, consolidou a lei da biodiversidade. Né? É, e aqui é importante só a gente lembrar que muitas vezes a distinção entre o uso comercial e não comercial, os atores envolvidos nem sempre são muito, muito claros, né? por quê? As empresas podem colaborar com entidades públicas, né? a gente vive colocando isso, a importância do setor privado, uma questão do fomento à pesquisa também, em pesquisa comercial, e às vezes as pesquisas sem intenções comerciais levam uma descoberta que tem aplicações comerciais que não estavam inicialmente previstas dentro dessa, dessa pesquisa. Então, isso também é um aspecto importante para ser considerado. É, desenvolvimento tecnológico é outro aspecto importante dentro desse marco da lei da, da biodiversidade é, A gente não pode, é inegável né, que o desenvolvimento rápido da, da biotecnologia moderna nas últimas décadas é, Ele permitiu utilizar os recursos genéticos de maneira que eles não só alteraram profundamente a nossa compreensão do mundo vivo Então um pouco dos, dos dois marcos também previamente colocados pelo LIB né, Mas ao mesmo tempo levaram ao desenvolvimento de novos produtos e práticas que contribuem para o bem-estar humano e muitas vezes melhoram também os métodos de conservação da biodiversidade. Né? É inegável hoje, por exemplo, o avanço que a gente tem na taxonomia com o uso de ferramentas moleculares e a capacidade da de gente desenhar novas árvores, né? novas filogenias, só com o uso aí das técnicas moleculares. É, novamente, é importante colocar esse marco. Esse não é um negócio pequeno quando a gente olha as cifras. Esse, esse, essa figura aqui, ela mostra né? quais são as principais eh, empresas de biotecnologia no mundo com seu valor né, dentro do mercado de capitais em 2017. A gente está falando aí na escala de bilhões eh, de dólares, que vai de aproximadamente 130 bilhões até o último ali, o mais pobrezinho dentro dessa escala, em cerca de 42 bilhões de dólares em 2017. Então, é um mercado é, considerável e a gente tem que entender também que eles estão nessa negociação e no âmbito dessa discussão então isso é um processo é, em construção, isso é muito importante, daí que eventos como esse, é, é, ouvir a comunidade, é, debater, discutir, porque novamente, é importante, esse é um processo em construção, é um processo em construção globalmente, é um processo também em construção nacionalmente, então, é, todas essas disposições sobre acesso, repartição de benefício dentro da própria convenção, elas geraram né, inúmeros debates, controvérsias entre países em desenvolvimento, países desenvolvidos. Quem já teve a oportunidade de participar de algum desses processos multilaterais no âmbito de, da Organização das Nações Unidas, conhece o que são esses conflitos, né? em que as decisões são tomadas por consenso. É, e aí há todos os grupos, né? diferentes grupos com diferentes posições. É, e não só entre os países, mas também entre grupos de defesa, seja representantes de comunidades indígenas locais, de negócios e da indústria. Né. Bom, essa polarização ela vem se reduzindo né? gradualmente, ela ainda existe em alguns tópicos mas a gente percebe que ao longo desses últimos anos né, de implementação da própria convenção e da entrada em vigor do protocolo de Nagoya, muitas dessas controvérsias, elas vêm sendo amenizadas ou reduzidas por um processo de concertação. e isso é muito importante. Então, o que a gente tinha inicialmente é que os países provedores de recursos genéticos, muitas organizações não governamentais, viu empresas e pesquisadores envolvidos em bioprospecção como biopiratas, então isso era uma questão muito importante, já havia de antemão né, um preconceito, né, que o acesso ao recurso genético necessariamente envolvia biopirataria. e por outro lado os membros da comunidade empresarial consideravam a convenção, ali está trocado gente, mal estruturada e muitas vezes apoiada em uma supervalorização dos recursos genéticos, então havia aí essa polarização e preconceitos de parte a parte, mas esse processo, e novamente está muito bem documentado até na própria literatura científica em ciências sociais que hoje avalia esses processos, eles vêm aí é, se reduzindo através é, de uma construção de uma comunidade, basicamente, de, de confiança com relação a esse tema. E por quê? É, porque quando a gente fala de repartição justa e equitativa dos benefícios, hoje existe clareza que isso é um problema global, transnacional e que requer uma resposta internacional. É um problema que envolve atores de vários países com uma grande divergência de interesses, que vão desde a ajuda ao desenvolvimento, interesse de indústrias farmacêuticas, de agroindustrial e a própria pesquisa pura. Né? E nesse primeiro, primeira década aí da convenção que a gente percebe um crescimento dessa compreensão mútua dentro da comunidade internacional governamental e não governamental, ou seja, e que há também uma consciência maior da urgência de uma organização internacional frente a essa crise de biodiversidade que a gente é, vive. Né? É, então, esse processo todo aí a gente chama de uma aprendizagem institucional. Né? O que é uma aprendizagem institucional? É quando a gente tem um processo em 14 individuais ou coletivos adquirem conhecimentos que levam a mudança de comportamento que resulta em um novo desenho institucional, dentro de uma arena política que inclui um conjunto de atores com agendas e objetivos distintos. Então, esse eu acho que é um aspecto central em toda essa discussão, pensar que a ciência é uma parte desse processo, é um dos atores envolvidos dentro desse processo. E no Brasil, acho que a gente tem uma rota muito semelhante ao que foi esse processo experimentado globalmente, né? A gente sai aí de uma legislação que talvez tinha muito foco é, na fiscalização, no preconceito que a bioprospecção ou envolvia biopirataria, e a gente começa a embarcar agora num novo processo em que se entende, não é preciso trazer os diferentes atores à mesa para que a gente possa discutir dentro de um processo de aprendizagem institucional, dentro dessa nova arena política, né? Por que, que essa discussão é importante o Brasil? Então, chama esse caminho aí da, do caminho que a gente tem da medida provisória né? é, é, de 2001 até a lei da biodiversidade de 2015. É importante a gente pensar que o Brasil é um país é, mega diverso. Então, o Brasil entra nessa discussão, é, eu coloquei dois ali, mas na verdade são três aspectos importantes. Ele é detentor e responsável por um extraordinário patrimônio genético mas ele também é um grande usuário da biodiversidade de outros países. É só olhar os nossos principais produtos de exportação agropecuária. Né? Basicamente, é, a gente depende, né? patrimônio genético não é oriundo do Brasil, se a gente pensar em boa parte da, da nossa economia. E, por outro lado, também o Brasil alberga uma enorme é, diversidade social de grupos indígenas, comunidades locais, que tem aí associado um enorme conhecimento tradicional também sobre a biodiversidade. Então, o Brasil está numa situação muito particular dentro dessa discussão, de ser provedor, de ser usuário e de contar também com uma enorme responsabilidade pela preservação desses conhecimentos tradicionais valorização desses conhecimentos tradicionais associados. É, aqui a clareza, eu acho que havia uma necessidade urgente de reformulação do plano, né, do marco legal que foi vigente entre 2001 e 2015, através da medida provisória. É, era inegável as deficiências que a gente tinha, isso era um processo que exigindo uma autorização prévia, extremamente é, duroso, acho que o Rafael vai falar isso, os demais também, a professora Laila tem uma experiência pessoal aí muito, muito forte com isso, e esse foi um processo aí, como uh, foi colocado aí, que durou bastante tempo, em diversos momentos, porque vários atores se engajaram, a própria política do país foi mudando ao longo do tempo, e o que a gente tem hoje, a SPPC teve um papel aí é, contínuo nesses debates, representando a ciência brasileira em todos os momentos dessa discussão, quem não conhece esse livro é, é muito interessante a ciência e o poder legislativo no brasil são relatos de algumas experiências em que a sbpc atuou né, uma delas é o marco legal da ciência e tecnologia a própria discussão do código florestal perdemos aí várias delas e também a lei da biodiversidade está elencada aí como exemplo de atuação é, da sbpc nessa discussão é, então aqui é importante a gente olhar que a lei hoje né a lei chamada lei da biodiversidade ela foi resultado possível de uma negociação que envolveu vários setores de governo, da sociedade civil, empresas, detentores de conhecimento tradicional associado à academia e do Congresso. Então, o que a gente tem aqui é o resultado da expressão de todas as forças políticas, sociais e econômicas que tinham interesse no tema. Mexer ou alterar isso implica colocar em marcha novamente todo esse processo de concertação. Isso é um ponto importante a ser discutido uma questão que a lei trouxe que foi muito importante foi a reformulação do conselho é, do patrimônio genético chamado segem né? é, e essa reformulação ela foi crucial porque ela deu um peso exatamente à representação da sociedade civil e à representação do governo é, dentro do segem eu participei do Cgen representando a sbpc na formulação anterior do Cgen, em que a sbpc ela era somente convidada. então a gente assistiu uma parte da reunião no restante da reunião a gente tinha que sair, que geralmente eram os temas mais sigilosos, então era uma, uma representação da SBPC, estava lá, mas não para força, força, né, com, com a posição que poderia ter como membro efetivo do Conselho. É, então hoje a gente tem três assentos que são destinados ao chamado setor da academia, que é a representação da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências e da Associação Brasileira de, de Antropologia, e a gente conta também, definida dentro do, do, da lei, como a Câmara Setorial, que é específica para lidar com temas da academia. Então, conta com a participação de representantes de várias sociedades científicas, então, a sociedade micro, zoologia, botânica, antropologia também está lá representada, e que é exclusiva para debater, propor melhorias para o setor acadêmico dentro do marco legal. Então, essa Câmara, a Manuela vai falar um pouquinho mais sobre ela, ela tem um papel fundamental porque a Câmara elabora, mastiga, discute e leva o plenário já propostas de resolução que basicamente dentro do plenário são quase que aceitas aí né muito rapidamente diferente de um debate longo e moroso dentro do próprio conselho. Então a câmara hoje ela é a interface mais próxima que a gente tem aí para exatamente olhar diretamente os problemas que afetam a academia. E outro aspecto importante também é que a SPPC ainda vai ter um assento no comitê gestor do fundo nacional de repartição de benefícios né que à medida que esse fundo começa a funcionar vai ser uma oportunidade também novamente, para a expressão e defesa dos interesses da ciência e das suas instituições, e ao mesmo tempo para a alocação de recursos do fundo, para promover pesquisa e conservação, sobretudo, as coleções Excito. Né? Então, esse foi um ponto bastante importante. O é, um outro aspecto que eu gostaria só de enfatizar, já fechando aqui, que a própria implementação do SEGEN, do, do ela traz uma mudança que eu acho que aí é o, uma quebra de paradigma muito importante em relação ao marco legal anterior que ela é isenta da necessidade de autorização prévia para a pesquisa então quando a gente falava que os processos às vezes poderia até demorar oito anos no processo anterior para você começar a fazer a sua pesquisa hoje isso não é problema isso foi substituído por um cadastro né? esse cadastro aí vai ser também o rafael deve colocar isso um pouco mais a gente pode discutir autodeclaratório que é o sistema nacional de gestão do patrimônio genético do conhecimento Tradicional associado (Sigen). é perfeito? não mas é também um processo em construção. Está na versão 1, se caminha para a versão 2 e assim sucessivamente, à medida que ele vai sendo utilizado, ele vai sendo aprimorado. O que, que são três pontos que eu considero aqui extremamente importantes representando a academia? É importante que a comunidade científica massivamente faça esse cadastro, para tentar encontrar todos os seus potenciais problemas. É só a partir do momento que as pessoas começam a utilizar o cadastro, é que a gente começa a elencar quais são as coisas que são possíveis de serem solucionadas ou não. E como é que a gente vai trabalhar isso? Né? Então, aí, realmente, é preciso dizer né, que eu provei e não gostei, né? Porque não adianta a gente dizer não gostei e não provei. Encaminha soluções através das instâncias representativas ou individualmente. A gente tem aí canais que são os representantes diretos. Né, e o canal que é a Câmara Setorial, que é muito importante, porque a Câmara Setorial ajuda a consolidar e leva isso com uma força muito maior no âmbito do Conselho. Porque é uma representação das três é, é, entidades dentro do Conselho. E é muito importante também que a gente demande e fale isso por experiência própria da minha instituição, né, o que foi o trabalho junto à, à administração da Universidade de Brasília, é preciso que a, a instituição se organize, é preciso que ela é, treine né, os seus servidores técnicos administrativos para entender que esse processo se oriente os seus pesquisadores. Então, o que demanda que as administrações, as instituições de ensino e pesquisa se formem sobre o processo e apoiem os seus pesquisadores. É muito diferente, eu tenho comentado e falo isso frequentemente no Cgen que é importante que a gente veja essa diferença. Se você está numa empresa, a empresa tem um escritório de compliance, a empresa tem uma consultoria jurídica, que é diferente das universidades, é um sistema vertical e hierarquizado, é diferente das universidades que é um sistema horizontal, extremamente distribuído, pulverizado, constituído de, de diferentes formas é, e que a gente não tem um escritório de controles. Se alguém já procurou né, a sua a agu dentro da sua instituição, sabe que não dá para procurar e não dá para contar, né? É, porque basicamente, né, as nossas procuradorias elas só nos dizem o que que a gente não pode fazer, nunca tem uma alternativa de como pode fazer. Então, efetivamente, os pesquisadores nesse sentido estão muito menos amparados. Dentro das universidades, é um pouco diferente o sistema, a Embrapa também, que já montou uma estrutura um pouco mais robusta para atender os pesquisadores. Então, a, a gente tem um caminho, um dever de casa a ser feito também, que é dentro das nossas é, instituições. É, bom, e o que é a representação da, da, da academia sppc abc além de participar das reuniões mensais, dois dias por semana, né, e relatar não sei quantos processos por reunião... Né, tem feito aí de apoio à comunidade eh, científica, foi a implementação e atuação no âmbito da Câmara Setorial, né? eventos e artigos de divulgação, esclarecimento, e, e foi elaborada aí também no âmbito da Câmara Setorial, uma cartilha específica para o setor, que a gente espera colocar já em breve, ela está pronta, né? só esperando aqui a anuência da SBPC e da BC para ser colocada à disposição, com quais são as perguntas mais frequentes, quais são os caminhos, explicando todo esse marco, para dar uma orientação também nesse processo eh, de inserção da academia na lei da biodiversidade. E por fim, só alguns eh, desafios, né as dificuldades elas apontam para a necessidade que países e instituições construam a confiança e colaboração ao longo do tempo, essa tem sido talvez a maior lição dentro desse processo que começou com uma coisa altamente polarizada, baseada num clima de desconfiança e preconceito mútuo, eh, ele não vai avançar se a gente não reverter eh, esse caminho. É, existe clareza hoje da complexidade de se projetar um sistema de monitoramento e rastreamento adequado. Então, isso também vai ter que ser construído no âmbito dessas discussões. E o Elíbio levantou um ponto que eu também gostaria de colocar aqui. é A ciência avança muito mais rápido que as estruturas e os marcos legais. Né? Então, hoje a gente tem uma discussão é, importante, que hoje a gente compartilha não só o material físico, mas a gente compartilha a informação sobre a biodiversidade, que tá, um no material genômico. Né? então essa é uma discussão, o que, que a gente vai fazer com as informações de sequências é, digitais, é, os países em desenvolvimento têm mostrado e têm pressionado a convenção né, é, sobre essa discussão, porque existe o medo de que isso fuja do sistema de rastreamento, então essa é uma discussão hoje que está aí top de linha né, é, em âmbito internacional e a própria uh, decisão recente aí da, da convenção colocou aí para a próxima reunião em novembro de 2018, essa, essa discussão, pelo menos é o que estava nos documentos da, da CBB. Mas é importante, novamente, que a comunidade científica brasileira também, sobretudo aquela que coloca né, sequências aí em bancos de dados, como, e se utiliza também dessas sequências, participe dessa discussão para que a gente não termine com acesso aberto, que hoje é uma ferramenta importante, mas, como ao mesmo tempo, dê uma certa rastreadibilidade ao uso dessas sequências. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. Eu termino aqui e agradeço aí a atenção de vocês. Posso ir, ou deu? Agora é Laila. É... Meu nome é Laila, eu sou professora de farmacognosia da Universidade de Brasília e também estou conselheira na SPBC e representando então a SPBC junto com a Mercedes no CIGEM é... Eu trouxe aqui hoje uma uma fala um pouco naífa mas eu queria fazer um... trazer um exemplo da experiência que eu vivi, né? Que é, é um estudo de casa aí, como uma boa farmacêutica, né? Sobre o que, que eu fiz para obter a minha autorização na medida provisória e quais os próximos passos, né? O que é preciso fazer agora. Nós temos no laboratório de farmagnosia, então, um banco de extrato de plantas do Bioma Cerrado, é, onde houve uma demanda de autorização em 2006 e foi obtida em 2012. E isso só foi possível porque eu estava em Brasília, pertinho do CIGEM, ajudando a relatar os casos e vizinho do IBAMA e todo dia correndo atrás para obter essa autorização é, lembrando que então quando começou também a medida provisória essa palavra bioprospecção que tem na, na medida, ela não tinha uma definição muito clara então ela misturava pesquisa misturava um desenvolvimento já acoplado com desenvolvimento tecnológico não tinha como avançar Então todos os processos chegavam e ficavam parados Porque não tinha como analisar Então foi preciso fazer discussões Para chegar em, em orientações técnicas, em resoluções Para fazer esse corte entre pesquisa e bioprospecção Apesar de pesquisa estar dentro também Então quando eu fiz o pedido O único jeito de fazer era para fins de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico não tinha outro jeito e foi só lembrando que quem assina isso aí é o reitor, né? ele que é o um representante legal, tudo fica no nome dele, no CPF dele tá, então aqui eu fiz não tem um apontador nesse negócio aqui não né eu fiz um, uma linha do tempo aqui, eu comecei então dei essa entrada no Segem em, em junho em dezembro, foi publicado no Diário Oficial da União. Um ano depois, quase, né, em agosto de 2007, a reunião do Segem, ela deliberou para suspensão temporária, né, sobrestamento das análises de todos os processos que tinha lá de pedido de regularização, porque não tinha como analisar esses pedidos, porque o negócio não... Não fazia divisão para julgar esses processos. É... Depois saiu, então, nessas discussões, uma orientação técnica, onde foi possível definir ali, entre aspas, potencial de uso comercial. Aí conseguiu dividir. O que era pesquisa? Era pesquisa que a gente faz no laboratório, iniciando no campo e o potencial comercial é quando ele já estava já viável com a produção industrial. A partir daí foi possível analisar os processos e teve uma descentralização também, onde processos foram mandados o IBAMA, mais tarde o CNPq, isso é apenas uma descentralização porque o procedimento era o mesmo, as normas eram as mesmas. Então, o IBAMA, o meu processo mesmo foi para o IBAMA, porque ele foi reenquadrado como pesquisa. É... Então, tivemos que fazer um outro pedido. Isso era tão longo que isso daqui já era outro reitor, já que eu era o CPF de outro já, né? Que era Declaração com Finalidade de Regularização de Atividades de Acesso ao Patrimônio Genético. Ou seja, como a medida provisória, ela é de 2001 e eu só fiz o meu pedido de 2006 eu estava pedindo regularização porque nesse tempo eu fiquei trabalhando é, só para vocês terem ideia aí porque tem muita gente que está pensando que tem muitas vou passar logo para não ficar aqui o, o, os documentos do professor exposto mas tem muita gente depois da, do evento que nós vemos em Brasília dia 6 sobre a lei da biodiversidade que muitos reitores decanos que ligaram e perguntando, professora, primeira pergunta, é, se um pesquisador da instituição não se regularizar, quem é o responsável? Eu falei a instituição, é o CPF, o CPF do senhor, não é o, o pesquisador. Todos os documentos que eu fiz em todos esses anos, o meu nome nem aparece. É o reitor que é o responsável legal. Tá. É, depois foi criado, então, com essa demanda, a resolução 35, que resolveu muita coisa e puderam, então, aparecer as primeiras autorizações, que foi regularização de acesso que essa, de pesquisa científica, que essa resolução, então, fez. Está sem apontador, é difícil. Então, foi assim que eu tive a minha autorização em 2012 e pude me beneficiar de, é, né, de coisas que eu podia avançar e não fazia, porque ainda não tinha a autorização. É, ela foi válida por cinco anos, então de 2012 até 2017, e eu grifei ali, sabe para vocês verem que é o nome do reitor, meu nome não está em lugar nenhum nessa autorização. É, depois disso, então, foi possível fazer os termos de responsabilidade para transporte de amostra, né, com os parceiros internacionais e também a gente cadastrava todos os parceiros nacionais, todas as, as instituições e professores com os quais a gente trabalhava e nos relatórios anuais, caso a gente coletasse uma planta, você dava essa informação e atualizando, né essas informações é, a, graças a essa resolução 15, aí, então transporte de amostras e o IBAMA também era quem estava ali, ó, no item 2 é, que dava o, autorização de exportação a licença de exportação para a gente poder ou pôr um, um vidrinho lá de pendof no correio ou para levar na mala ou, era até engraçado que eu obtinha essas autorizações no IBAMA e a responsável a professora só põe isso na mala vai que cai num vigia lá que não está sabendo vai achar que só está levando esse negócio né ilegalmente então é isso, então agora nós chegamos em 2017 que a minha que a minha autorização venceu e nesse meio tempo também teve teve a nova lei então os próximos passos aí como foi descentralizado Para o IBAMA Isso é uma discussão que a gente já teve né? Tudo que estava no CIGEM No CIGEM Já foi automaticamente para o CIGEM Conforme a lei Normalmente o que está no IBAMA No CNPq, e no IFAM Também tem que ir para o CIGEM automaticamente Só que o que está no IBAMA Está tudo no papel É uma calha massa assim, De papel Resumi aqui o, o caminho Mas era muita coisa então, eu particularmente acho que isso vai ser difícil de acontecer e a lei fala é, para você se adequar, é o mesmo regularizar e se adequar. O que, que é se adequar? O CNPq, por exemplo, não, o que estava no CIGEM já foi para o CIGEM automaticamente. Só que o pesquisador Ele tem que entrar lá, ele tem que atualizar o que ele fez nesse período e. Validar isso aí. Então vocês têm que entrar no CIGEM, que o que estava lá no, no CIGEM já está no CIGEM, é só vocês validarem. Só que o do CNPq ainda não foi, né, Rafael? E o do IBAM eu acho que vai demorar muito né, se essa data não, não for estendido aí, como é pedido por todos. Então, é, é importante lembrar isso, que tem que se regularizar, mas tem que se adequar também, né? É entrar lá e assinar embaixo. E todos os processos que foram é, autorizados pelo CIG, então, já está lá para serem adequados. É, a páginazinha do CIGEM, né, naquele verdinho lá, pode entrar, é nesse endereço... Se você ainda nunca entrou, pode se cadastrar, você pode fazer um cadastro para se regularizar ou de uma nova pesquisa que está sendo feita e quantos cadastros forem necessários e lembrando que é uma declaração, né? antes era uma autorização que dava um trabalho infinito e hoje é uma declaração que nem a gente declara imposto de renda, né? naquele naquele dia, é mais fácil isso aí, né? naquele dia lá em Brasília, teve muita gente no auditório que fez uma professora falou, ah, eu posso pôr qualquer coisa aqui? então, nós lembramos, é uma declaração, né? É, mas eu trouxe aqui umas sugestões, porque na última plenária do CGEI, né? graças à demanda da academia, e é isso que é importante Conforme as necessidades de cada área, isso vem para a Câmara Setorial da Academia, isso é discutido e se chega em uma resolução. Então, na última plenária, votou-se cinco, cinco resoluções que vão facilitar muito a vida da gente. E uma delas, e duas delas eu acho, encaixa ainda a ajuda, vão precisar da ajuda de todos para que isso seja viável, aplicável e, né, e feito. Uma delas é sobre, diz respeito à localização geográfica, que é essa resolução número 7. É, isso daqui é uma sugestão que eu trouxe de tabela, feita junto com a Fernanda, que era do CIGEM, do Cigem antes e hoje está na Embrapa, porque a Embrapa, como uma boa empresa, eles colocaram é, uma pessoa responsável por adequar tudo isso para todo mundo. É diferente da gente na universidade, né? Então, está isso. Para que, que se aplica essa... Para que, que a gente precisa dessa tabela, né? E vocês que são da área e trabalham com isso, quando tem mais de 100 plantas, nós já ouvimos pesquisador falando eu tenho mais de mil amostras para colocar, como eu vou entrar isso no SIGEM? Eu acho que nem aquele sistema vai aguentar isso. Então, é muito mais fácil ter uma tabela, que a gente de repente já até tem, e poder fazer um upload dessa tabela. Então, é as, todos os dados e... Isso daqui vai ser para registrar mais de 100 materiais, né, amostras, quando não for possível identificar as coordenadas geográficas, caso não tenha, identificar pelo município que abrange os pontos da coleta. Isso foi o que passou na resolução é, da última plenária. Então é isso daí. É, isso daqui já é então a sete, né? O que, que traz nessa tabela? O número um a identificação mais completa possível, né? Da taxonômica do patrimônio é, depois a classificação família, por exemplo, né? Gênero, espécie, o autor, a família é, o três a procedência ou forma de obtenção do patrimônio genético, onde foi obtida a amostra, né? É, in situ, ex situ é importante isso aí também porque quando você pega uma amostra numa coleção a data de coleta não é a data que você pegou na coleção é a data que o patrimônio genético foi coletado né? qual é a instituição a fonte de obtenção do patrimônio genético cinco códigos na coleção o município da coleta, onde foi realizado, o estado, o bioma, latitude, se for possível, longitude, e a data da coleta em cito. É isso. E a outra resolução também que a gente precisa de uma tabela para discussão é a re resolução número 9, também de 20 de março, que é para regularização de acesso ao patrimônio, então isso aí é para regularização que é os, os mesmos dados da tabela de outro, da outra, né, que a gente está sugerindo, e para regularização de acesso ao patrimônio, que são os dados que estão anunciantes, só que na forma de tabela. Identificação do provedor do conhecimento associado, tipo de provedor, se é população indígena, comunidade tradicional, agricultor... UF, o município, latitude, longitude, identificação do provedor, CPF, data de obtenção do consentimento prévio, forma de obtenção e fonte de obtenção do conhecimento tradicional. Então é isso. Nós estamos recebendo sugestões e modelos de tabelas, que serão então discutidos e validados na Câmara Setorial para posterior Votação na plenária aí do, do CIGE. Eu gostaria de aproveitar que eu estou nessa casa e fazer uma homenagem ao professor José Elias de Paula, que é o botânico da Universidade de Brasília, que nos deixou em 2013 e que nos deixou um legado com mais de mil amostras de extratos de plantas no laboratório. Bom dia. É, bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre o trabalho da Câmara Setorial da Academia. É, eu, como a Laila, também é, tive que passar pela legislação anterior, né? inclusive eu tenho um problema né, de irregularidade também, porque eu defendi meu doutorado em 2002 e eu não tinha para quem eu pedir autorização, que não tinha CGE ainda. Então, eu sou irregular, porque não tinha por quem pedir essa autorização, na época. Então, desde então eu venho acompanhando toda essa questão, quer dizer, desde então não, desde 2006 eu acompanho essa questão dessa legislação e na Fiocruz, né, eu sou é, assessora da vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas da Fiocruz, é, coordeno as coleções biológicas e tenho tratado desse tema já há muitos anos. Em 2010, 2011, eu me tornei conselheira do CEGEM, representando a Fiocruz. Na época, as nossas instituições tinham assento no um CGEM, né, e, e voz, voto e tudo. Diferente da SBPC, que só tinha voz e não tinha voto. Então, é, quase não tinha assento, porque enchia bastante a reunião. Então, por quatro anos, é, eu atuei bastante, representando a Fiocruz. E, por conta disso, então, é, eu fui indicada para ser a coordenadora da Câmara Setorial da Academia, né, instalada pela SBPC, ABC e ABA. Eu passei rapidinho aqui, mas a Câmara ela foi é, criada em março de 2017. E logo na primeira reunião, nós levamos vários pontos da academia que eram bastante questionados, inclusive a partir de um documento do MCTI, junto com a SBPC. Né, a gente, esse foi o documento de base para começar a discutir todos os problemas da academia em relação a essa legislação. Como já foi dito... Essa é uma legislação que ainda está sendo construída, na verdade. Né? O CIGENTAS está em construção, o sistema todo está em construção, e é para isso que a gente precisa da academia unida, para a gente trabalhar essas melhorias. Então, é, nós temos aqui, né, a, como a, a Mercedes já falou, Sociedade Brasileira de Micro... De Desculpa, de microbiologia, representada por mim, mas temos a Sociedade Botânica do Brasil e a Sociedade Brasileira de Zoologia, além de dois representantes da ABA, né, da Associação Brasileira de, de Antropologia. Temos também uma é, célula Freitas da Embrapa representando a parte de biotecnologia quando temos seis membros da, indicados pela, pelas, é, pela academia nós temos seis membros dos ministérios e como vocês podem ver, todos relacionados à academia né? o INPI, o Ricardo Kruger da UNB a Rosa Miriam também da Embrapa que também tem uma longa experiência nessa legislação anterior e por aí vai então na primeira reunião foi decidido então foi proposto que eu fosse a coordenadora e a Luciane Marinoni a presidente da Sociedade Brasileira de Zoologia, minha suplente ah, a última reunião da Câmara Setorial foi dia 19 de março na verdade foram vários meses tá, para chegar a cinco propostas mencionadas já pela Laila e pela Mercedes, então nós víamos trabalhando com várias questões e discutindo várias propostas. Na reunião de é, fevereiro, o, o Luiz Fábio da, da SBZ também trouxe uma carta, um manifesto da sociedade acadêmica, da, da, da academia, e tinham dois pontos importantes listados ali. Uma era com relação à remessa e outra com relação ao grande número de registros necessários, né, exigidos pela legislação no, no CIGEM. E, isso tudo, então, re, é, resultou numa proposta de TTM que resolveria vários problemas da academia e outras quatro resoluções. Essa aqui é a página da Câmara Setorial, tá? a gente sempre indica, apresenta a próxima, as próximas reuniões, né? se vocês entrarem agora, vocês vão ver que a próxima reunião é dia 29 de maio é, em São Paulo. E a gente coloca a pauta e os documentos à medida que, sejam, que forem produzidos. Bom no dia 19 de março, então, a gente finalizou essas minutas e elas na verdade já estavam na, no item de pauta da reunião do CGEM, que era no dia seguinte, a 15ª reunião ordinária. Então, como vocês veem, a, os documentos não sigiosos basicamente tratavam de documentos da academia. Tá? No dia seguinte foram discutidas as cinco resoluções foram feitos ajustes no momento, né, com todo mundo participando, e um fato inédito, nós tivemos as cinco resoluções aprovadas com unanimidade. E isso, eu sou testemunha de que realmente isso é um fato inédito, porque na época que eu era conselheira do Segem, nós da Fiocruz levamos duas, duas orientações técnicas, minutas de orientações técnicas, para esclarecer que algumas pesquisas estavam fora do escopo da legislação. E cada uma delas levou de três a quatro meses, três a quatro reuniões para serem aprovadas, depois de modificações e debates. Então, isso é porque a Câmara Setorial, ela tem a participação da academia e dos ministérios, né? e discute e trabalha em documentos que vão para a plenária mais amadurecidos. Então, a gente ganha muito tempo com isso e ter uma discussão qualificada né, antes de chegar na plenária então eu vou falar um pouco de cada uma delas com, explicando o que, que elas significam e quais são as melhorias Desculpa. bom esse é o, a, a resolução 6 que trata do nível taxonômico mais estrito tá? nela a gente tinha que definir para cada grupo taxonômico qual seria a exigência mínima de indicação no CIGEM do, do nível taxonômico então Domínio, no caso de bactérias, fungos microscópicos e demais micro-organismos, com exceção de vírus. Classe, no caso de algas macroscópicas. Ordem, no caso de fungos macroscópicos e animais. E família, no caso de vírus e plantas. Né? Essa é a resolução, que foi publicada três semanas depois de aprovada. Ela foi aprovada dia 20 de março na reunião do CGM e publicada dia 11 de, de abril. O que, que significa isso? Significa que hoje, é, o sistema hoje, tá? eu tenho que preencher, se eu disser que eu trabalho com fungo, eu tenho que preencher as espécies. Se eu trabalho com 10 mil amostras, eu tenho que fazer 10 mil registros. Isso é inviável para pesquisador. A gente não pode deixar o pesquisador sentado preenchendo tudo isso, em vez de estar tá fazendo a sua pesquisa. É, então, com isso, se eu trabalho com fungos, né, são os micro-organismos, eu posso simplesmente colocar domínio eucária. Ou eu posso chegar à família, né? no meu caso são os tricocomassi. Então, eu preencho até tricocomasse e aí eu faço um registro só para os meus 10 mil, 10 mil amostras. Só que, para isso, eu dependo da versão 2 do CIGEM. Por isso, nós também, da Fiocruz, a gente reforça a necessidade de haver uma, uma, um adiamento de pelo menos um ano para a gente conseguir fazer né, todos esses preenchimentos de forma viável e otimizada. Então, outro exemplo, quem trabalha com milhares de insetos poderá fazer um único registro para cada ordem de insetos estudado. Então, com isso, a gente reduz muito o trabalho absurdo que nós teríamos. Outra, outras ações para reduzir o trabalho no preenchimento do cadastro que já vinham sendo né, discutidas nas primeiras reuniões da Câmara Setorial e reforçadas ainda mais com a Câmara...